E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro E hoje vamos atravessar uma caverninha a gente poder chegar nos próximos ginásios Beleza? Vamos conhecer aqui, é que tá escuro Eu não lembro se eu já ensinei flash para alguém Vamos ver, abre Luzes Cap Ah, o Drowsy já aprendeu Então vamos usar o Drowsy Luzes e iluminar Olha aí, tudo iluminadinho Vamos vendo o que, que a gente pode usar, né? Temos... O uh, Drowzee eu quero tentar evoluir ele pra Hipno. No Charizard, Pikachu e Monkey O Monkey é o mais apto a lutar contra o Geodude Por causa dos seus ataques do tipo lutador, que é tipo pedra Eu realmente não lembro em que nível o Drowzee evolui Então vamos pegando o nível com todo mundo Você vai... Ah que o Bonnie, cara, parece uma menininha das cavernas Que bacana é, eu não tenho vantagem contra ela ainda Então vamos de Charizard que é um ignorante eu quero o... Uh, vai vir um Slowpoke Ah, Slowpoke, rapaz, ficou bonitinho, ficou bem parecido com o original ficou bem bacana, gostei E o Pikachu pegou nível... Nível não, né? pegou essa experiênciazinha toda pra ele Geodute Vamos tentar pegar um, um nívelzinho entre Monkey e Drowsy Pra poder ficar com um lutador bom e o Drowsy evoluir Eu realmente vou ter que dar uma... <risos> Me faltou uma pesquisa para ver que nível o Drowsy evolui então, vamos, Enquanto eu vou tomando umas bangornadinhas né, Vamos pegando o um nívelzinho Vamos lá, escadinha Esse aqui não tem, opa, não tem muito o que explorar, é um caminho bem linear Zubat Zubat Se eu usar o Confusão é super efetivo Show de bola, já se foi o morceguinho que chora. Vamos lá. Pokémaníaco Winston. Slowpoke, beleza. Não não vou comprometer o, o dronezinho. Nossa senhora. O Slowpoke tirou toda a vida do Pikachu com ataque crítico. O Monkey, não sei se vai dar muito dano. Eita. Beleza, mas já levamos... Já conseguimos levar o nosso... <coughs> Slowpoke, no número 19 Se não me falha a memória, nível 26 Evolui Drowse. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar o Drowse meio de ladinho E vou dar preferência para quem eu vou usar no time Vocês devem saber, nossa, como é que ele descobriu assim, ó, Enquanto vocês estavam acompanhando aí Eu abri uma abinha do Google aqui no computador do lado E pesquisei, então vamos usar o Drowzee Nossa, o Onix, quero capturar no Onix eu vou deixar ele no time Drowse, porque ele tá com flash, né, então ele é útil. Ah, droga. Eu quero pegar o Onyx Superbola, será? Aí, Onyx na área. O Onix nessa, nessa jornada que ele não evolui. Muito bacana. O Onix é bem bonito. Eu adorei o layout do Onyx. Vamos usar o Cut. O, por enquanto o Paras vai ser o nosso Pokémon Cut. E o Drowsy vai ser o nosso Pokémon Luzes. O Drowsy, ele não, não aprende a cortar, né? Senão posso ficar. Não Senão poderia ficar só com ele. Vamos fazer uma reordenação, vamos trocar o Drowse. Que daí futuramente eu pego um nívelzinho só com o Drowsy. O Gloom eu vou deixar no equipe ainda. Vamos botar o Pikachu lá pra cima. E o Charizard. Na verdade vai vir aqui pra baixo e depois vai fácil de trocar ele, show! Bora pra caverninha de novo Vamos subir, vamos ativar o Drowsy E suas luzes Drowsy, aí luzes, boa! Agora o Monkey tá na frente, se viesse os Pokémon do tipo pedra, eu ia falar, se viesse tipo pedra <risos> Era prático pra ele, mas como veio o Zubat e esse Mega Soco é porcaria, não acerta e... Bora Monkey, Monkey versus Monkey, agora tá bom. Ah, rapaz, Monkey versus nosso Monkey não não passou vergonha. Bora, agora é golpe de Karatê, em cima de golpe de Karatê, em cima desses do louco. Odish. Oh, Odish, oh, ela é planta, então ela não é super efetiva, ataque tá do tipo, ah, fala sério, ataque tá do tipo lutador, mas conseguimos, conseguimos uma vitóriazinha. Qual vai ser o próximo Bulbasaur, Bulbasauro, eu vou, eu vou deixar o Man aqui por enquanto, depois eu dou uma recuperada nele, eita aí, sabia, Deve que não ia dar certo, essa Bulbasaur é legalzinha, ela tá aqui rápido, eita pomba, esse Bulbasaurzinho tá me tirando meu time, com exceção da Charizard, que é a nossa mais melhor de boa aqui, Tá meio defasado. Então vamos voltar, recuperar e pegar nível. É, mas sim demora muito, sim, demora muito. Mas é assim que funciona. Temos que trabalhar cada um da nossa equipe. Draws nível 26, o Monkey se não me falar memória nível 28, ele vira Primeape. Paras. O Paras eu acho que é nível 18 que ele evolui O Paras nível 21 Vira Parasect Então ó, ó, deixa eu pegar essa experiênciazinha e depois nós vamos fazendo as troquinhas Pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal, muito importante que puder dar aquela força e Essas cavernas, essas passadas aqui Elas ajudam pra gente pegar nível Túnel de pedra, né? como diz o nome Vamos lá chamar o para dar aquela iluminada Show Eu vou fugir do Zubat Porque esse Zubat ele é tipo o inimigo natural do Primeape do, do, do Monkey perdão. A gente não consegue nem pegar muita experiência com ele E ele tira a nossa vida de graça O Onyx, muito bem O Onyx é um Pokémon muito bom Muito legal E o, form, e o layout dele ficou bacana Machop Cara, vou dar uma rasteira no Machop Aí, boa Será que eu consigo pegar ele com uma normal? Ah, não! Quem mandou? Tu derrotar meu Mankey Quem? Paralisado. Nossa, esse Matchop tá meio roubadinho, né? Aí, rapaz, MatchOp capturado. Vamos de novo? Sim, vamos de novo, Aras! Vamos recuperar nossos bonecos. Nossa, rapaz, ma... nosso time tá muito fraco. Aí, paras, fez a tua parte. Onix. Cara, o Gloom dá conta desse Onix, então absorvemos, já era. Vou voltar uso o Zubat. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Pera aí. Ah, eu não tenho o Dug True. que eu tenho pra <risos> essas fugas eu não tenho mais. Deu. Consegui fugir. Vocês devem bah, é muito complicado, rapaz, tu fica só apanhando, só se ferrando na mão desses caras Então faz parte A jornada em si ela é complicadinha Mas conseguindo as vitórias é assim que vai Aqui, ó. A gente consegue pegar nível até onde vai Depois a gente volta o... A minha equipe em si se baseia muito no Charizard Charizard é na verdade ele que está muito roubado Eu trabalhei tanto o Charizard que deixei os outros fracos e o próximo ginásio já é de planta, então o Charizard já vai patrolar eles. Esse não me falha a memória, é nível 30 o... O ginásio de planta. E ele já tá nível 36, 37. Então eu preciso trabalhar o nível dos outros. Por exemplo... Os inimigos aqui do Mankey é os pokémon do tipo pedra O Pikachu ele consegue dar um, um finoso bate, Mas eu tenho preguiça de fazer a troca, então... <risos> o Fernando vai deixar de ser preguiçoso e vai fazer pokémon com seus... Seus tipos certo. O Mankey agora tá pegando uma experiência boa, tá pegando só pokémon do tipo pedra Que é o que a gente espera do, do Mankey, é pra isso que ele tá no time É para usar os ataques do tipo lutador, ó E dar praticamente hit kill Bora, aqui já foi, já foi todo mundo Ah, esse gordinho aqui ainda não, Vamos lá Uma Geoduda 25, ela é mais forte que o nosso Monkey Já era Ó, tem mais um gordinho ali, ó. mais uma Geoduda Assim que o Monkey vai, vai pegando nível Assim, nossa, esse Machop foi roubado, ele vai tomar banho Mas o Machopzinho apare aparenta ser melhor de, de ter equipe do que o, o Monkey o Marshop ele não vai pra última forma né Uma Choke aqui só na troca mesmo Eu tenho alguma poção, vamos usar uma poçãozinha no Monkey Vamos ser tão egoístinha hoje, vamos, vamos gastar um pouquinho Aí, chega aí ó. Esses Ranger de... De caverna, eles são bons pra pegar nível também Aí, bora Vamos eliminando os Geodudes Ela tá quebrando as pedras na cabeça do do man, que esse é doido Cara, Eu não vou apanhar de graça esse machop. Vamos usar o Ataque de Asa que além de tudo é super efetivo Vamos gastar mais duas poções aqui no... Aí, agora, tô, agora tô sem poção Agora deve ter alguma super poção perdida em algum lugar Mas eu não tô a afim de usar agora Bora, Onix ah, O Onix até agora é um dos meus favoritos Ficou muito bacana o Onix A Geoduda e mais um Onix, agora o Monkey já tá nível 25 Mais um pouco ele evolui Vai para um Primeape Primeape é um Pokémon lutador que eu gosto né? E não é nem questão de utilidade Eu gosto do Primeape Muito por causa do, do episódio Do anime, né, do, do clássico Que o Ash toma uma surra do Monkey E apanha horrores pro Primeape e Depois ele vira o Pokémon lutador dele Nossa, a Graveler Ficou diferente a Graveler, né, bem, bem diferentona mesmo Cara, eu vou botar o Charizard, mas é só para dar fim aqui mesmo. Olha aí, nível 38 Charizard, nós estamos muito bem encaminhados pro ginásio de pokémon de planta. Vamos lá, Machop. Ah, eu, pod eu poderia usar o Shockwave no Pikachu, né? Ele é mais forte que o choque do Trovão e muito dificilmente eu vou trocar de pokémon elétrico. Cavar, quebra-tela Ah, o quebra-telha E esse ataque aqui Será que o monkey já aprende? O monkey já aprende, rapaz E eu pagando vale aqui Tô com um ataque poderoso de Um ataque poderoso de, de lutador aqui <coughs> Podia já tá com Meu monkey Porque a aprendeu Como é que é o nome desse aqui ficou? Onda de choque? Beleza Golpe aéreo o golpe aéreo, ele é o mesmo ataque de asa, só que ele não erra. Então, eu não vou ensinar porque eu quero ensinar o Fly pro, pro Charizard. Tem mais algum? O Cavar. Alguém aprende o Cavar? O Pikachu aprende o Cavar. O Pikachu, isso aqui vai ser uma defesa dele contra os Pokémons do tipo terra ou pedra, enfim. Vamos ver se o Pikachu deslancha agora. Onda de choque, essa onda de choque é boa porque ela não erra. Ele pode usar Agility, Double Team, enfim, esses troços tudo. E ele não erra. Ele só não funciona quando eles usam o Protect. Protect daí ele, ele protege, né, não é que ele erra. Ele protege do ataque. Então é um efeito diferente. Ramial, a PJ. Então, que a gente já trombou com eles. Esse aqui vai me dar alguma coisa? Desaba pedra, alguém aprende isso? Só o Charizard e o Monk, não quero <risos> Não quero Opa, itemzinho Aí, boa éter. O Ether é um item <coughs> Que ele recupera os ataques Eita, bicho Vai me arranhar muito agora Sobrar só o Charizard ah, Vamos ver se eu consigo levar esse Geodude Eita, pô mano. Ficou um de vida Eita, por mais um de vida. Ah! Eu tava, eu tava dentro do chão, daí o Magnitude me acerta Vamos lá, Drowsy. Drowsy é mais fraco, boa, aí agora eu vou poder levar o Drowze pro nível 20 Quando ele tiver um pouquinho mais forte ele evolui É sério, eu achei que ele ia me derrotar o Paras de uma vez <risos> Paras nível 13, pô, venenoso Dross nível 20, boa Ora, não, não tô afim de passar trabalho Então o Graveler eu vou, eu vou Tratar com o Gloom O Gloom eu posso evoluir nível 36 Vai virar um Vileplume Ou eu posso evoluir Ele na Pedra da Planta A qualquer momento qualquer momento Que ele vire um Gloom, né? De um Gloom pra um Vileplume Então vamos decidir Quando chegando lá Nesse próximo ginásio na próxima cidade, aliás, que é a cidade onde tem os pokémons do tipo planta, tem o cassino, e muitas outras coisas lá é, é lá que eu acho aquele mercadão que tem tudo a... todos os tipos de pedra, todos não né, tem os tipos de pedra disponível nesse jogo porque hoje em dia já tem pedra de gelo, tem pedra de... de um caramba, quatro lá tem pedra folha, choque, água Deixa eu ver, e fogo Vamos usar, vamos usar o ataque de asa, lisado, já se foi o escovador Aí Bellsprout, Bellsprout, vamos tretar com o Charizard Ah, fala sério, Bom, ele não vai me derrotar, ele não vai derrotar o Charizard Ataque de asa, fechou o Clefairy, Clefairy, eu vou botar o drowsy. E o Charizard? Charizard vai ter trabalho dobrado, vai ter que ganhar esse slug tudo. Ó, esse minimize, se é o Shockwave, ele não erra nenhuma uma vez. Não importa se ele se minimiza, se ele usa Double Team, que é tipo um kage Bushing. Não importa. O shock, a onda de choque, shock, o Shockwave, acerta. Ou se ele tira a nossa precisão, que nem esse ataque de areia. O ataque de areia tira a nossa precisão. Mas o Shockwave, ou onda de choque, acerta igual. Ratatá, eu não vou ficar trocando, pegar a experiência de Ratatá Bellsprout, essa foi também Olha aí viu, muita experiência para o Lizardo Nosso Charizard, nossa, Charizard, aqui né? é uma moça né Vamos lá de Gloom bom do absorver que ao mesmo tempo recupera a vida né a gente Drena e finaliza Vamos lá, Charizard contra miau Ataque de asa, fechou Odish, Odish contra Drowse. Eu acho que ele já é venenoso, né? então se usar a confusão dá super, boa é, A confusão não, não adiantou nada, porque não, não se deu dano Vem Charizard finaliza o PJ Já era Pô, Pena que os treinadores da caverna, no, o Versus Seeker não resolve O Versus Seeker é só pra quem tá na graminha ou tá lá na rua mas já é alguma coisa, né? Então a gente já tem a oportunidade de relutar com alguém e ganhar um dinheirinho extra. Já que aqui não dá pra vender Jackie, Vender o ômega 3 da Oichi. Então a gente vai lutando de novo com o que a gente já lutou. Boa. Drowsy. E para... Cara, eu não lembro se eu enfrento o meu rival daqui a pouco. Se eu enfrentar o meu rival, eu tô lascado. Eu acho que eu enfrento. Deixa eu ver se eu tenho alguma, <risos> algum intensivo Que possa me ajudar, eu tenho um reviver Quero vou reviver o monkey E o pikachu Faz mal gastar um dinheirinho agora Ó, Hiper poção super, poção, super poção eu vou usar no pikachu Eita E a hiper poção eu vou usar no monkey aí fechou O Charizard está ali ainda, deixa quieto Não vou nem gastar nada com ele Vamos enfrentar esses loucos né, melhor garantir Vai que eu tomo com o meu rival e me dou mal Tá até rimou Pidioto, Pidioto vai Ali rapaz, a Pidiota, bem bacana Eu não tenho Pidiota ainda né? A Pidiote deve ser uma mega estudantil Porque isso tudo com formatinho estudantil ó. Ah, não acredito Sou burro mesmo, aqui ó Quebra a telha o melhor ataque do tipo lutador, eu quer dizer, melhor não né, mas no custo-benefício ele é o melhor É, bora Ele é muito forte, ao oh, o Monkey, eu que aprender o movimento sísmico, eu não vou aprender Ó, então, vamos saborear, eu acho que agora ele vai evoluir, ou é nível 28? Não, é nível 28 E aí você, piriri, Ah, Kubonin. Quebratelha é um ataque muito bom. Ele, por exemplo, tem o Light Screen. Light Screen é um, um ataque, um ataque de suporte, né? Ele aumenta a nossa defesa, aumenta a defesa especial e tudo mais. Só que ele é quebrável pelo Quebratelha. A Graveler muito bacana, mom que nível 27. Ah, eu acho que é aqui que eu acho o meu rival. Ah, gastei os itens à toa. Tá bom. Tem mercadinho aqui. Ah, tem Será que eu tenho algum reviver para comprar? Aí, reviver. Comprar 68 mil. Comprar 45 mil de reviver. E poção. E Poção comprar 30. Olha aí, viu? Gostei tem bastante dinheiro. Agora eu acho que a gente enfrenta o nosso rival. Aqui nessas casinhas eu não lembro se tem algum lugar que eu ganhei alguma coisa Deixa eu, eu só confirmar Ah, aqui é o nomeador de pokémon Ele troca o nome, se eu tipo, só dei apelido Ou alguma coisa Ali contando a história da mãe do Cubone, que morreu E virou a fantasma do Marowak, Que era aquela torrezinha esse, esse povo aqui é muito estranho Como é que é o nome disso aqui? Lavander Voluntário Casa, Casal de voluntário de Lavander Ah, a torre de Lavander, muito bem é aqui onde fica os pokémons do tipo fantasma. Vamos lá, vamos fazer a limpa aqui. Acho que é... Ah, aqui tá meu rival. Ah, rapaz, vamos lá, vamos tretar. Pidioto. Cara, não é hoje que. Não é nessa luta que eu vou ganhar o <risos> Com Paras Aí rapaz, sem querer já, já já fiz o que eu queria. Que era deixar ele paralisado. Mas não adiantou muito. Usou o que Ataque, pô, sacanagem. Cacho nível 25. Vai vir o ele tem um Pokémon do tipo água, né? Que deve ser um Wartoro já Então Ground Light eu vou enfrentar com o Charizard Bem tranquilo Aí, ataque de asa já era Wartoro Arthur eu vou começar a enfrentar ele com o Pikachu e com certeza ele vai me ganhar ah, achei que ele ia usar algum ataque de água muito poderoso Esse retirado aumenta a defesa Esse foi o Wartoro Execute Execute as sementinhas Eu vou manter o Pikachu Nossa, que bacana o Execute É tipo que ele tá dormindo e os ovinhos são travesseiro Muito legal Onda de choque não é muito efetivo Ataque rápido Também não Vai, Charizard, ataque de asa Agora, na verdade, esse time aqui já não tinha muita chance contra o, o Charizard né? Ah, cadáver, rapaz, é muito estranho Charizard nível 39 O Charizard tá muito roubado pra para o nível atual do jogo até o ginásio uh, acho que é o ginásio 6 ele está muito bom o 7, o 8 dá para ir na mãe então vamos ver se a gente consegue fazer o túnel de pedra e a torre de lavander ah não não consigo fazer a torre de lavander agora que eu lembrei <risos> vamos voltar e vamos descer aqui É, onde é que tá? eu já enfrentei meu rival, né? já facilitei para mim mesmo Vamos voltar aqui, vamos localizar o centro Pokémon. Vamos reviver ao invés de fazer a cidade de Lavando, vamos fazer o caminho pra, da rota 8 aqui para a cidade de Celadon. Celadon, se eu não me engano, é a cidade dos pokémons tipo planta. Isso é Porque não foi lá, Fernando? Porque para fazer aquela torre eu preciso de um itemzinho que eu pego lá na quarta cidade. Então vamos fazer esse, essa rota aqui. Olha o Vulpix, que bonitinha Quebra telha, vamos quebrar tudo ó, Muito dinheiro, Será que eu luto de novo? Ó, 1700 é bastante dinheiro eu Vou pegar mais uns dinheirinhos Aqui, ó, rapaz, tá pensando aqui Alpo de Karate Alpo de Karate Alpo de Karate, boa ó. Monkey nível 28 E mais 1700 de dinheiro Monkey evoluindo Ah, Primeape, nossa, Primeape ficou bacana Fúria é aquele que ele vai arranhando, né? Vou trocar esse Mega Soco porque é porcaria Vai tomar banho Nunca devia ter ensinado Mega Soco pro Primo agora, agora estamos de Primeape Quebrar a telha é bem efetivo E a Clefairy também Já se foi ó, Vamos enfrentar mais esse aqui com o Primeape A Grimer Já se foi a Grimer, agora vai vir uma Muck A Muck eu vou de Pikachu <risos> Nossa, a Muk ficou muito bacana Essa aqui foi, foi até uma das mais, não vou dizer assim, das mais sensuais que eles fizeram Até, até fugiu um pouco da proposta de ser mais inocente, mas eu achei bacana Beleza Essa foi o Grimer A Muk, quer dizer, a Grimer essa aqui ficou meio fantarminha Mas ela é um pokémon do tipo Lodo Oh rapaz, sem querer Vamos aprender um ataque muito bom. Aí ah, agora eu troco. Ah, eu vou trocar o Cavar. Droga. Não, eu vou trocar o Ataque Rápido. O Cavar. Ah, eu fiquei na dúvida agora. Eu achei que fosse aprender o Thunderbolt tão rápido. Porque a onda de choque é um ataque bom que não erra, a onda trovão. É que o Ataque Rápido é muito fraco, né? Sai Ataque Rápido. vamos ficar com o Cavar como alternativa de ataque. Vamos trocar o Pokémon da frente, que é o Primeape Olha ali, o Primeape tá de rage, ó Ele tá com, com a veinha estourada na cabeça Vamos botar aqui na frente Vamos botar o Paras por enquanto O Paras pega nível mais rápido Porque ele é meio faquinho Batalha em dupla, muito bem Paras vai sair, vai entrar o Primeape E o Pikachu vai usar Onda de choque, raio Eu vou trocar aqui Botar o raio na frente, que esse aqui é o ataque mais forte Ó, esse é o Thunderbolt o ataque mais forte, que eu, na verdade eu vou prender o Thunder também, mas o, o Thunder não, ele é mais difícil porque ele erra, né? Mas como recurso ele é bem bom também. Vamos a entrada aqui. Aqui tem os Pokémon, se eu não me engano tem a Vulpix ou o Growly, dependendo da versão do jogo. Eu não lembro qual que é qual, tá? Mas tem ou é um ou é o outro. Ou de repente nessa Raku 1 tem os dois, né? Vamos, vamos dar uma conferida aqui. Tem o Meow também, se não me falha a memória pra capturar. Eu não lembro se eu já tenho um Meow Boa, Primeape Eu não quero nível aqui, eu quero Pokémon Growly, muito bom Growly É o esporo que eu quero, né Paralisou, ah não, fala sério Vai usar rugido Vai usar rugido na manha <risos> Vai usar rugido na mão, rapaz Dispersou meu Pokémon, bem na hora PJ Boa, PJ essa Pidgey, ela já tá nível 18 Se eu capturar essa Pidgey E ganhar um nívelzinho, ela já evolui Então, vamos ver aqui como é que eu tô de pokebola, 5 a 1 Beleza, pegamos mais uma Pidgey, como ela não era novidade, né Não apareceu aquela animação da Pokédex mas agora fiquei interessado em pegar um nivelzinho E ter um Pidioto Daí um Pokémon a menos Pra capturar, pra pegar nível e tudo mais O Miau derrotou o nome o Pikachu essas, essas graminhas aqui Aí, Growly, muito bem Exporo, Paralisa Bom Pokémon Agora tem que tentar tirar pouca vida Não vai usar rugido, né? Cabeçada Cabeçada Pokébola Aí Growlite, O Graulite Light evolui com a pedra Ele vira um Arcanide Só com a pedra de fogo Então daí Já é possível Ter mais um na Pokédex Como Pokémon de fogo Eu não Não vou estar tá querendo ele <risos> Porque eu já tenho Charizard Charizard já é muito roubado Vocês podem ver Que eu nem estou usando mais ele Porque está muito de esparelho Eu quero pegar nível com os outros Então vamos Seguir o nosso caminho Será que eles querem de novo? Ah, ninguém quis Ah, sacanagem <risos> Fizeram gastar o um bagulho Aqui temos uma rota Bem preenchida de, de treinadores Vamos pegar todo mundo aqui E quebrar a cara deles Para os nível 16, Nidorina Nidorina eu vou botar o Drows, Porque o Drows tem vantagem A Nidorina ficou bem bonitinha Eu tenho, eu tenho Nido King já dessa, Desse time Nidoros O Drowns quer aprender o gás venenoso não não é muito útil pro Draws pelo menos. Tem um, um carinha de laboratório ali que dá pra enfrentar ele, mas eu passei porque tava de costa. Esse menininho vai vir de miau e miau Boa, mano. Okay. Oh, o o Primeape agora, né? O bom dele é ataque e velocidade. Não é o bicho, né? Não é o ataque e velocidade mais top das galáxias. Mas já é bom para um Pokémon lutador. Que é bom ter no time também. Pikachu. Na próxima, assim, que eu, assim que eu tiver a oportunidade, ele já vai evoluir. Eu já vou pegar a Pedra Trovão e já vou evoluir ele. Porque pra mim um Raichu é muito melhor do que um Pikachu. O Pikachu pega pouco.. Olha o um coffee que bacana! Ele pega pouco poder a cada nível, o Raichu já pega muito mais. Ah, fala sério. Queria aproveitar e pegar o Drows e o Paras ao mesmo tempo não, não deu certo. Aqui é bom, depois com o tempo e o xp-share bombando, xp Share não, o Versus Seeker bombando Dá pra enfrentar esses quatro aqui várias vezes Paras tá nível 17 O oh, Ratata tá, tá, tá nível 19 nem, nem vi quanto é que é, Nidoran Deixou. E o miau, recebeu é miau Choque do trovão na tua cara Pikachu contra Pikachu, Vou meter um cavalo na tua cara Maldito, haha, <risos> viu, queria me ganhar, queria se, queria me trollar, se trollou-se. Boa, bem Biker. Mais uma Grimer. Ó, o Onda Choque, Onda de Choque ele não erra, por mais que ele se minimize. O problema é agora é os outros acertar. Eita pão, tô tomando um run Grimer, tá doido? Mais um Grimer, eu vou botar o Charizard e vou eliminar essa ameaça venenosa de uma vez Boa Tem mais um Biker aqui Eita, não acerto é... Aí Coffin, Coffin tá, tá voando ali, soltando seus gás venenoso Vamos enfrentar ele agora de Charizard, de ataque de asas Charizard não, não tem muito mistério agora, é só meter... Não vou nem ficar trocando muito Para não ter perigo de envenenar o Charizard Porque é ele que desafoga a companhia aqui. vem Poliwag, cara, eu adoro Poliwag Como é que eu consigo capturar alguns Ao longo do jogo Eu não lembro se tem disponível Acho que na Safari Zone tem Mas eu vou... na, na Safari Zone é uma É uma mina de ouro Depois quando a gente for Para a nossa Pokédex Beleza, Gloom já foi Poliwag, eu vou pegar só Recuperar bem a vida do meu, do meu Gloom. <risos> Aí. E agora o Paras vai pegar mais um. Polyreal. A Polyreal já tá estilo lutador. A Polywag. Polyvrat. É a última forma. Ela fica com ataques tipo lutador também. Paras nível 18. Beleza. Mais um nivelzinho. A gente consegue evoluir geral. Já enfrentamos todo mundo. Agora aqui eu não consigo passar porque eu não tenho chá ainda. Esse cara enfrenta? Enfrenta vamos enfrentar o Voltorb ah Voltorb né, <risos> mini Voltorbzinha Se foi, Magnemite, Magnemite eu vou botar o Paras e vou trocando pro Charizard porque esse é o último né o Charizard tem extrema vantagem com esses bichos, vamos chegar com Charizard nível 40. muito interessante vamos colocar o Paras é assim pessoal, vocês devem se Paras, ah, é muita mão né, muita função cara, é... Pokémon é assim tu vai ter um sempre muito bom nenhum um que às vezes dá uma despesa para poder pegar nível. Ah, mas tu vai usar o Parasect, que é a evolução dele? Não, não vou usar. Eu quero só evoluir ele exatamente para poder me livrar. E já ter um na equipe. Aqui não tem mais ninguém. Aqui eu não posso passar. Aqui eu só vou poder passar quando eu tiver o chá. Mas onde é que eu vou achar o chá? Vamos tentar livrar junto, vamos tentar descobrir junto. Beleza, vamos tentar agora, já que tá nível barra barra, conseguimos direto com o Paras. Não é o bicho, não é o bicho, mas tá bom. Vamos chegar na nossa cidade, a cidade de Celadon. Aqui temos um fato muito interessante. Primeiro vou recuperar todos os meus bonequinhos. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar um, porque eu preciso de um guardado. E vai ser, por enquanto vai ser... Hum, quem eu vou guardar? Por enquanto vai ser o Drawns. Não vou precisar do Light agora. Por quê? Porque aqui está a última dica do vídeo. Vamos recuperar de novo. Adoro fazer isso. Chegou na cidade de Sela, tem um, um bequinho aqui, vocês estão vendo? Faz a volta, faz a volta, sai, faz a volta, entra nesse prédio. Vai no último andar, vai subindo, vai subindo, não precisa conversar com ninguém até lá. Sobe aqui, entra na sala e fala com esse carinha. Ah, papapá, papapá, beleza. Chega aqui, seu Pokémon é seu. Um if temos um Eevee, o Eevee é aquele pokémon Coringa, que na primeira geração tem, ele tem quatro formas, né? tem o próprio Eevee, olha bonitinho, ele vira um Vaporeon, ele vira um Jolteon, ou ele vira um Flareon. Como eu não tenho nenhum pokémon de água bom o suficiente, eu vou transformar lo num Vaporeon, mas isso, vai ser no... mas isso vai ser no próximo vídeo, certo? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Ficou a dica para vocês aqui de como atra atravessar o túnel de pedra, como um, pegar alguns pokémons a mais e a localização do Weave na cidade de Celadon. No próximo vídeo vamos enfrentar o ginásio de planta e vamos enfrentar os rockets no cassino. Espero que vocês tenham curtido, muito obrigado e até a próxima.